Fala galera, tudo bom? Aqui é o Stick e o vídeo de hoje é o terceiro vídeo de uma série de 10 vídeos sobre a plataforma de investimentos Binomo. Então inclusive eu vou deixar a série em cima nos cards e cada episódio dessa série eu tô me aprofundando em um tópico da plataforma, tá bom? Então se você ainda não conhece direito a plataforma, assiste os outros episódios, tá? E bom, basicamente estamos aqui na plataforma, tá? No primeiro episódio, basicamente eu mostrei como você cria uma conta aqui na plataforma. No segundo, eu mostrei basicamente funções básicas da plataforma e hoje a gente vai falar sobre a importância da conta demo que é a conta de teste aqui. E bom, basicamente, galera, realmente é importante você assistir todos os episódios para ficar melhor entendimento aqui, porque hoje a gente vai falar especificamente sobre a conta demo e a importância, né? Então, basicamente, primeiro ponto, para você acessar a conta demo e o que, que é a conta demo? Então, no canto superior direito, tá? Basicamente, você tem aqui conta demo e tem um botãozinho conta real. Então, essas duas contas que você pode usar na Binomo. Basicamente, qual que é a diferença das duas? A conta real é o dinheiro seu de verdade. Então, basicamente, é um dinheiro de verdade, tá? Então, é o dinheiro que você tem que depositar, o mínimo é 40 reais, tá? E você depositando é o seu dinheiro do seu bolso, né? Se você perder, realmente é um dinheiro real que você acabou de perder. E se você ganhou, realmente é um dinheiro de verdade que você está ganhando, ok? Então, na minha conta real, vocês podem ver, por exemplo, 43 reais, dinheiro que eu coloquei no meu bolso mesmo aqui na Binomo. Já na conta de demonstração, agora eu tô com 3.700, tá? Tava dando uma treinadinha aqui. Então, conta demo é um dinheiro fictício, tá? Ou seja, se você perder, é um dinheiro de treino ali que você tá perdendo, não tem problema. E se você ganhar também, também é só um dinheiro de treino, né? Não é um dinheiro real que você está ganhando. Essa aqui é a diferença, né? Da conta demo e da conta real. E ó, lembrando, hein? Durante todo o tempo aí, nesse vídeo, vai ter um QR Code aí na tela, pra você poder acessar a Binomo, tá? Pra você ganhar esses 4 mil reais de testes e começar a treinar na Binomo, na conta demo. E também tem um link direto pra vocês no comentário fixado, entra lá, pra você poder ganhar esses 4 mil de teste aí. E beleza, agora vamos falar, então, qual que é a importância? Pra que é que a conta demo, então? Né? Então, bom, galera, basicamente muito simples, o primeiro ponto crucial aí da conta demo é para você treinar, tá? Você começando aí no mundo dos investimentos, não começa já colocando dinheiro, tá? Porque é muito arriscado, você ainda não tem treino suficiente. Então, primeiramente, começa na conta demo, tá? Depois você vai pra conta real depois que você tiver craque. Então, primeiro estuda na conta demo. Então, você vai ter a conta demo, você começa a pesquisar alguns tutoriais no YouTube aí sobre Abnomo, começa a aprender estratégias, aí você começa a usar essas estratégias na conta demo depois que você tiver tendo lucro nessa conta demo, né? Esse lucro Fictício aí sim você pode depositar e ir para conta real. Então vamos fazer um exemplo aqui. Ó, deixa eu colocar aqui, sei lá, 100 reais de, de teste, né? Vamos lá fazer aqui um tradezinho para baixo, certo? Aqui no gráfico e vamos ver. Então aqui, cara, você já vê que eu tô bem tranquilo porque eu tô aqui fazendo apenas um teste. É isso que você vai fazer. Então finge que você fez uma análise aqui total, né? Só tô fazendo um exemplo aqui para o vídeo, mas você analisa, faz aqui o um movimento. E aí, se você ganhar ou perder, você tá tranquilo, porque é um dinheiro de teste aqui. E, inclusive, esse é outro ponto crucial aqui, já é o segundo tópico. Por que, que é importante a conta demo? Pra mentalidade, tá? É muito melhor você treinar com uma conta aí, fictícia. Você pode treinar na conta real também? Pode, né? Se você tiver dinheiro assim, sobrando, você pode treinar na conta real, para você sentir melhor. Só que, cara, a sua mentalidade é diferente. Quando é um dinheiro aqui de treino, você fica mais tranquilo operando. E é legal você já desenvolver essa mentalidade tranquila. Ó, a gente ganhou aqui, então, no caso, Caso se fosse na conta real, eu teria ganhado também. Tá, então é bem legal isso. E aí, cara, pode ir treinando aqui à vontade infinitamente. Se você perder tudo aqui, é reinicia, né? Novamente a conta demo e vai indo até você ficar craque e aí sim começar a operar na conta real. E o terceiro ponto, também muito legal que eu achei para falar para vocês da conta demo é o valor em si. Por quê? A conta demo, ela é uma conta com valor maior, porque na conta real geralmente quando a gente está iniciando, você pode até começar com um valor maior, mas geralmente a gente começa com o mínimo ali, 40 reais, mas assim, é um valor menor, né? E todo mundo que quer nos investimentos quer começar a ter um valor maior, quer poder alavancar, quer ir acumulando mais patrimônio, então a conta demo também é legal por isso, porque aqui já te dá como se você tivesse um valor maior, porque aí você consegue ver realmente, poxa, se eu tivesse uma banca maior, qual seriam os meus resultados? Aí você começa a ver e aí você consegue comparar com a sua conta real, você fala, poxa, Poxa, aqui na conta demo, com 4 mil, eu fiz virar 8 mil. Então pô, agora que eu já consegui esse resultado na conta demo, agora sim eu sei que eu vou conseguir poder ter esse resultado também na conta real. Então isso é legal, né? Você tem uma margem maior de operação na conta demo, até para você treinar também, né? Ter mais chance de errar e errar e até aprender. E bom, galera, eu descobri aí que basicamente na sexta-feira agora, dia 17 de junho, a Binomo vai estar tá dando status VIP da plataforma para todo mundo. Então sim, você vai poder receber um lucro maior nas suas negociações e ter acesso a 74 ativos e maior cashback, um bônus de depósito duplo e a mais legal de todas, que é o famoso happy hour. E tudo isso sem a necessidade de depositar mil dólares na conta então apenas por um dia, e você só precisa se logar na conta da Binomo e fazer um depósito agora, tá? Então você pode aproveitar o máximo as negociações na Binomo, o link e o código promocional, como eu falei pra vocês já, está no comentário fixado aí embaixo do vídeo e basicamente é isso, né galera? E bom gente, esse foi o vídeo de hoje então, basicamente o foco de hoje foi falar aí da importância da conta demo pra vocês, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e lembrando que nos cards tem toda a série de vídeos que eu vou fazer de 10 vídeos aí, pra você entender desde o iniciante até o avançado da Binomo, ok? E é importante também deixar bem claro pra vocês que a Binomo é para maiores de 18 anos e tem o risco de perda de capital, ok? Mas, obviamente, a gente, através do estudo e da análise, o nosso objetivo é sair com lucros, ok? Enfim, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.